bem-vindos ao canal investe Fachini hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos que podem influenciar no preço das criptomoedas em relação aos conflitos que estamos vendo lá no leste europeu como que isso pode impactar de alguma forma o preço dos seus ativos lembrando que isso aqui é uma conversa eu não sou analista militar analista político analista qualquer desse tipo a ideia aqui é só trazer alguns assuntos né alguns tópicos para a gente entender como que isso afetaria o nosso investimento a ideia é que a gente se ponha a pensar nisso para entender e quem sabe até um dia poder prever algum movimento para ganhar dinheiro com isso obviamente somos todos aqui contra qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de guerra não temos nada a favor em relação a isso mas estamos investindo nesse momento então a gente precisa no mínimo tentar entender o que que está acontecendo para proteger o nosso capital e tentar passar essa fase ruim da melhor forma Possível o primeiro ponto que eu separei aqui para conversar com vocês é em relação à mineração de Bitcoin lá no Cazaquistão. Não tem efetivamente relação com o conflito, mas o Cazaquistão está bem perto geograficamente da Rússia e da Ucrânia. E recentemente a gente tem o governo do Cazaquistão querendo aumentar aí, até 10 vezes o preço da eletricidade para os mineradores. A gente tem o Cazaquistão perdendo a internet, né, caindo a internet por alguns momentos aí, em vários acontecimentos nos últimos tempos. Isso também afeta 100% os mineradores. E a gente tem também vários mineradores de Bitcoin ilegais lá no Cazaquistão, que o governo também está indo em cima, está batendo, então tem todo esse conflito. E numa eventual escalada de violência lá na Rússia, na Ucrânia, a gente pode ter algum um, alguma coisa prejudicada no Cazaquistão que é tão perto dos dois países então a gente tem que ficar atento a esse movimento nós já vimos lá na China quando ela bloqueou proibiu a mineração que o hash rate caiu efetivamente né drasticamente porém ele recuperou e recuperou até mais hoje em dia o preço também acompanhou nesse mesmo movimento de queda e depois ele recuperou. E vamos acompanhar para entender se vai ter algum movimento assim ou não. Um outro ponto que eu trouxe aqui também para conversar com vocês é se a própria União Europeia e os Estados Unidos eles vão entrar efetivamente na guerra. Né? Hoje eles estão lá mais como mediadores, dando sanções financeiras, sanções políticas, mas ainda não estão efetivamente no conflito. Se isso acontecer, pode ter um impacto bastante dramático nos mercados a gente viu que lá no primeiro dia de conflito o preço do ouro subiu muito no primeiro momento e o preço do Bitcoin caiu muito no primeiro momento depois de um tempo esse movimento foi inverso né o Bitcoin subiu e o ouro caiu então a gente não sabe né os mercados são imprevisíveis a gente não sabe qual que seria a reação do mercado se efetivamente esses dois conglomerados entrassem ativamente no conflito mas a gente sabe que vai sim acontecer algum movimento, se é para cima ou para baixo, a gente não sabe, precisa acompanhar para entender. Uma outra coisa que vai acontecer, e essa daí eu acredito que é fatal, que vai acontecer por conta de todo esse movimento que estamos vendo, é uma regulamentação mais diferente do Bitcoin. A gente viu lá na Rússia que eles regularam, né, uma parte do Bitcoin e inclusive acumularam uma quantidade de Bitcoin. Em relação à Ucrânia, a gente viu que eles pediram doação em Bitcoin, pediram em Ethereum também, receberam um bom valor em relação à doação. Então a gente tem esses dois fatores. Quando a gente olha, por exemplo, a Rússia que sofreu sanções financeiras, usando o Bitcoin como uma forma de escapar dessas sanções a gente pode ter uma regulamentação muito mais forte do Ocidente aqui comparando o Bitcoin até como financiamento de guerra financiamento de terrorismo isso pode ser bem prejudicial para o ecossistema como um todo mas também pode vir uma regulamentação mais branda que entenda que o Bitcoin é uma moeda descentralizada que realmente não tem como ser medido o seu uso dessa forma né nessa pontualidade e enfim Hoje a gente sabe que vários bancos são envolvidos com lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, e nem por isso os bancos foram proibidos. O Bitcoin ele é a mesma coisa. Né? A gente tem que ter uma regulamentação, mas nada que pode, né, que, nada que vai proibir a sua utilização por conta de certas pessoas que não fizeram um bom uso. É a mesma coisa, eu imagino. Mas, com certeza, a utilização né, do Bitcoin dessa forma que está acontecendo agora mais massificada, ela vai sim acelerar qualquer regulamentação que estava em vias de um outro ponto também que vai impactar diretamente nos preços de criptomoedas e projetos afins é as pessoas ou empresas russas a gente tem alguns projetos algumas pessoas a gente vê que a comunidade russa ela é bastante ativa na criptomoeda mas agora a gente está com muitas sanções então empresas que estavam fazendo parcerias com projetos lá da Rússia vão provavelmente acabar quebrando essa parceria ou pelo menos estopando agora para ver o que que vai acontecer então projetos que têm pessoas ou empresas russas ligadas toma cuidado talvez não seja um bom momento para você entrar é melhor aguardar para ver o que que vai acontecer no futuro mesmo porque pode acontecer aí um bloqueio mais geral ainda massificado muito mais do que agora e impactar seriamente esses projetos sem considerar uma possível queda né no preço das criptomoedas esses projetos em si podem sim ser impactados pontualmente de forma quase que fatal acabando com o projeto então olha direitinho o time ver se tem alguma ligação se tiver pensa direito talvez não seja um bom momento para você entrar nós temos também uma comunidade muito ativa aí bem frutífera lá em Taiwan que toca as criptomoedas porém a China tem ali uma ânsia né de retomar Taiwan e a gente sabe que a China tem uma política agora de proibição de criptomoedas porque eles querem que os habitantes lá da China utilizem somente a moeda deles isso é péssimo né qualquer moeda estatal inclusive digital vai tirar 100% por da privacidade ou o que resta né, da privacidade de um chinês. E, infelizmente, é um governo lá comunista, né, ditador, não tem muito o que a gente fazer daqui. Mas se Taiwan for realmente anexada novamente à China, com certeza a gente vai perder toda essa comunidade frutífera que não conseguir sair de lá tem esse problema também não tem uma relação específica agora com a guerra mas a gente pode sim em algum momento aí ver a China aproveitando todo esse burburinho para fazer esse movimento não existe nada falando que isso vai acontecer mas movimentos assim costumam é, acontecer do dia para noite então é bom ficar ligado caso aconteça alguma coisa assim você sabe também que vai ter um impacto no preço do Bitcoin e uma outra coisa aí que vai acontecer mais globalmente é a inflação então a gente está vendo nos Estados Unidos o nível de inflação subindo estamos vendo na Europa o nível de inflação subindo agora em março teremos a reunião do Fed que vai decidir o quanto que vai aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos e eles podem utilizar inclusive o conflito que tá acontecendo lá como uma desculpa para aumentar mais ainda a taxa de juros mais do que o previsto para tentar controlar todo esse processo inflacionário que está acontecendo um outro ponto que vai também prejudicar bastante é na Europa onde eles são muito dependentes de gás né de petróleo da Rússia também existe uma dependência bem grande de commodities como trigo isso vai trazer um aumento muito grande de preço isso se continuar sendo fornecido né se não tiver outra solução então a gente vai ter ali um aumento de inflação para isso inclusive aqui no Brasil né o preço do petróleo vai subir também já subiu e vai continuar subindo conforme a escalada desse problema for acontecendo e a gente tem um outro problema também que é o problema de logística global porque a Rússia é um país intercontinental é enorme isso é um problema porque tem muito avião que precisa fazer uma rota passando por aquele local tem muito navio que precisa passar por ali para fazer transporte de logística e vai impactar já está impactando né tendo que fazer uma volta muito maior levando mais tempo sendo mais caro e tendo menos condições menos opções de transporte isso vai afetar toda uma cadeia produtiva que começou agora né começou essa semana mas se esse conflito se perdurar e inclusive até aumentar de proporção pode trazer altos prejuízos para toda uma cadeia logística global de produção de transporte isso afetar obviamente o preço das coisas e vai afetar também a inflação o preço aumentando vai aumentar a inflação os juros americanos vão subir e como que isso impacta as criptomoedas hoje o mundo de criptomoedas né basicamente o bitcoin ele existe com uma volatilidade bem alta investidores institucionais eles podem querer sair desse ativo que tem uma volatilidade mais alta para ir por exemplo para um dia para um título da dívida pública americana que tem uma volatilidade muito menor uma segurança é, que está assegurada ali pelo governo dos Estados Unidos né até então a maior potência do mundo e vai ter uma taxa de juros maior. Eles vão pagar um prêmio maior para você emprestar dinheiro para eles então esses investidores institucionais podem trazer o dinheiro do Bitcoin para esse tipo de ativo derrubando né o preço do Bitcoin ou pode ser ao contrário né os investidores institucionais podem ver esse, todo esse cenário de inflação meio como um descontrole eles podem ver a dívida pública americana aí na casa de dezenas de trilhões de dólares como um descontrole financeiro total podem prever que num futuro não tão distante o mercado vai sofrer um crash e podem querer alocar os ativos em bitcoin para proteção para reserva de valor que é o que eu acredito eu acredito que o bitcoin no médio e longo prazo, ele vai se provar cada vez mais como uma reserva de valor descentralizada. Isso vai trazer um aumento expressivo de preço porque a oferta de Bitcoin, ela é limitada em 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então não vai ser criado nem mais uma unidade além dessa. Então quem tiver Vai guardar e quem não tiver vai ter que pagar o preço que for para poder ter, para poder guardar o seu valor lá, resguardar o seu valor. Então pode ser que esses dois cenários aconteçam, né? Eu acredito que o cenário de institucionais e demais pessoas fugindo da volatilidade indo para uma segurança deva sim ocorrer num curto curtíssimo prazo questão de meses mas aquele cenário de, de guardar valor de ser uma reserva mesmo de dinheiro de valor monetário ele vai acontecer mais para o médio e longo prazo como já vem acontecendo né desde quando o Bitcoin foi lançado foi comercializado ele vem aumentando o seu valor justamente porque as pessoas entendem que ter um Bitcoin é ter um Bitcoin ele não vai reduzir ao longo do tempo e se mais pessoas vão querer esse mesmo Bitcoin então naturalmente ele vai valer mais porque tem mais pessoas querendo do que unidades que existem Então pensa nisso para médio e longo prazo eu acredito que faz sentido manter o Bitcoin no curto prazo ele pode sim ter uma volatilidade enorme tanto para cima quanto para baixo e aí a gente não sabe a gente vai ter que ver acontecer e tentar tirar algum proveito desse movimento utilizando as análises gráficas para períodos de trade ali que você possa querer fazer eu quero saber o que mais, né? quais outros pontos você acredita que vão interferir no preço das criptomoedas ali no médio e curto prazo? E desses pontos que eu falei, você concorda, não concorda? Você tem alguma ideia aí também diferente do que, que pode acontecer? Coloca aí nos comentários, vamos trocando essa ideia eu te vejo no próximo vídeo, fui! <música>